Experiências, Do jeito que a tecnologia está avançando, eu acho que em até 10 anos vai existir uma experiência onde você paga e transa com uma pessoa aleatória do que você quiser. Ou seja, eu quero transar com essa pessoa e você vai conseguir se você pagar e vai ter, vai ter a tecnologia para isso. Imagina o que vai se tornar o um mundo nesse ponto, mano. O que vai ser isso? Maluquice.